eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima Da trancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que cê tá ligado que eu aumento o clima Cê vai pra cima, enquanto te otário eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima, o Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá embaixo, Leandro né, é o Por isso que agora eu falo nesse rap Realmente eu tô embaixo, porque eu sou MC No dia que eu tiver embaixo, você também vai cair Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários top 5 Ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD Rapaziada, tamo junto é nóis Então bora lá continuar assistindo o vídeo ah. Só rima rara que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso eu prossigo no movimento Falou vida pesada E infelizmente tu nunca causasse a força do teu pensamento Mano eu consigo Sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem mania? Só que eu tenho E esse papo agora você vem mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica neles E a carabusa serviu, o boot vai servir também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 Que <risos> oh o beat vai dropando, eu tô caminho no caminho. Até porque sua feita tá cheia de quadradinho. Eu vi o logotipo, também ouvi vi seu rap. Percebi que seu tom tá jogando no Minecraft. Não é isso, não, meu mano. Adiante tá cheio de quadradinho. Que a conexão com o funk não é, não. Esse é era é o melhor. Daqui eu parto pro funk e encosta no meu piê Encosta no meu pie, ó, que eu tô na situação Um salve pra Zona Sul, que é o um passinho do Magrão ah! É só por é SP e siga que rima longe, não vai dar pra você O passinho do Magrão, o mando que é muito maneiro Mas fala pro W, na frente Rio de Janeiro Se vou mandando eu passei do menor da favela O Rio de Janeiro é um brinho, meu parceiro se se esconde Eu tô beijinho no ombro que o recalque passa longe Nunca que eu me sinto em casa, nunca que eu w eu me deixo um salve pra dar Eu falando que eu sou recalcado, mas eu boto fé Pra todo que dê eu, eu vou fazer beijar meu pé Porra! Veitura que eu trago no argumento Tô de ventos que eu sou tiga O chute é de 300 ah! E agora você cai Eu já pego no microfone Então sem vem respeito, pai. Na moral, essa rima foi de moleque Outro MC no pula do Thiago Pra combinar com o do rap Porra, quando eu faço rap pode pá Hoje eu vou te atropelar não diante ele te bancar Vou fazer improvisado, a camisa é da Holanda no caminho. Só que cê leva o perde, cê é goleiro e o meu gol é de peixinho. Eu na Holanda porque eu sou meio que depende. Ganho, ganho meu prêmio e vai cair no Pique Esse <risos> cara é otário, faz o um gol de peixinho, mas sou caçador de sonhos, Cê tá no seu mar sozinho. Não, olha meu parceiro, eu trago aqui na moral, não é pick-pay. Cê veste pra mim e paga o um pick -ball. Aê, cê tá com o meu rima que eu faço. Por isso eu pego o mike na sua mente eu embarato. É Pique é Pique esse mano é brincadeira. Mata esse cara de pau, no final eu vou gritar madeira. Aê. <risos> Se eu pode avisar o mão do camelo vermelho Aí, o meu parceiro, eu falo pra tu Rio de Janeiro. É o cote do Jaca, mas é o cote do urubu. Aí madeiro, se liga na moral, seu rap é mal. Vida é essa indústria vital. Cê não é o um urubu, mas o meu rap tá na escolta Com essa rima, carriça, os urubu ficaram em volta. Não, cê não vem eu sou capaz. Sua rima é um lixo e pra nada satisfaz. O Urubu ficou em volta da hora da improvisação. Que nós é corintiano e o timão volta o meigão. Aê! Uou, ei, eu vou de rico, eu faço free Dessa forma eu faço a rima, multiplicar pra dividir Quer ganhar falando time, só que eu rimo a vera Mato você no Maracanã, depois em Itaquera Olha, eu tô cobrindo Você quer ganhar, mas eu tô de brusa de time Muito barulho, meu caralho R.J. Panabé, coliseu, coliseu, aquele pique, aquele pique Ó, oh, Prado, você quer bater de frente, mas eu te mostro que você não é sagasta Você achando íntima, vou lanchar no pacote porque você ganhou duas. Spide, dá tá pra provar que três é demais, não é não? Oh. Quando eu mando a rima, olha na moral, meu mano, eu te mato na improvisada Mostra que não, não está no Spide, te desbanca, a tua camiseta de quebrada ah, Tá tranquilo, meu parceiro, que o bagulho é muito louco, vou fazer na rima e agora eu sei Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei E já vi comédia na minha cara falando do que eu ganhei oh. Chega, sem maldade,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 Insignificantes que nem a fazem que cê fica falando João. Pode vir na minha, mas se é moscá, eu sigo capotando É sério, cê segue tá capotando porque eu se meu Mano, eu te mostro a rima da UZUM Cê falou que ninguém é importante Mesmo não sendo importante pra ele, me importa com cada um Não é não? Quando eu não faço hip rap por aqui, meu mano Mostra pra você, eu tô de jangada Não quer que minha rima é afundada Afinal de contas, eu vejo o olho no brilho da minha quebrada Cê tem como corrigir é quando eu falei que...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 Esquina que se encontra o meu flow, mas baratinho que o Spike é tá ligado que eu vou te bater E agora, meu parceiro, você nunca que existe Claro que qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow Porque na rua o seu flow não existe E agora eu vou contar pra você Tá ligado que o prado vence seu terror Claro que eu não encontro o flow do Spike na rua Só encontro a história de pescador é! Tá tranquilo, tá ligado que eu vou fazer no dia improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que que vai rolar Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer As ideias seguintes eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra de ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai... Deixar o passar da final, a final já é a final, eu tô na linha de chegada Aê, você não entendeu, porque você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou Você tá no mínimo correndo na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse Vai. Você não sabe bem que eu tô ganhando e sem frase de efeito Eu tô na pista, não desmereça a conquista Porque eu sou medalhista de ouro tá no meu peito Eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa. Demorou, mas se você passou o desentretante, eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa. Pra você eu não gasto o desentretante, eu limpo com água que tu é um inseto no meu parabrisa. E ah! eu ah! vou tá ligado, meu parceiro, o que eu faço acontecer? Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa E a 200, do vento ah! o vento leva você. O leva eu. Então tá bom, então tá bom. Ah! Ah! Ah! Ah! Ye, ye, ye.